É, tatuei o um oitão aqui, tatuei o um aqui, Mas pelo menos eu não portei nenhuma na mão É o que o sistema queria Ninguém esperava. queria gastar atividade Mas tem que mostrar que eu sou cria Tá tranquilo, aqui não tem só putaria Mas tô vai tomar o cu e vai voltar pra Bahia Eu tô no sentido metafórico Que eu ter armas, mas foi no sentido lógico A minha arma é mais que eu tenho munição Nem é assalto, mas se eu rimo Geral, levanta a mão Pode só ver, como se eu fosse e uma arma, eu não vim portar, eu não tenho uma arma, que isso é um defeito Mas se eu soltar na fala, ela surte o mesmo efeito Vai levantar a mão, que levantar a mão, se levantar o polícia vê aí tu logo ganha um tirão mano, sou doido só caminho, porra, perde a carteira no sapatinho Não, um tiro, eu não vou receber, se os polícia vim, você acha que eu vou correr então dá um tiro, bora ver, e pra cada bala que eles têm, nós tem uma rima pra devolver. O o o rima, Tem uma bala pra responder. Foto de rima, mó vacilação. Mas tá tranquilo, os caras já até explanaram. Eu nem preciso falar que você vai pagar logo o direito autoral para o magrão. Mas você tá falando isso aí nessa parada. Foi oito vezes e cê não tá entendendo nada Pelo amor de Deus eu não vou falar Dez anos de caminhada Ainda não aprendeu a contar E mais dois, um Rimas Eu não aprendi a contar Eu preferi em rima, eu faço tudo na prática, e de tanto não aprender a contar, hoje eu faço mais grana que a é minha professora de matemática, uhum! Por isso eu lembro, eu um a professora de português me ensinou a fazer frase, e a de matemática bota potência nas bases. Uhum!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 Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Não sou bobo da corte, eu tô rimando entre reis. Você já apanhou pra mim e vai apanhar outra vez. O maior campeão vai virar meu maior freguês. Oh! Você falou pra mim fazer as continhas, uma punch levada ao cubo, tudo bem, tô na minha, pode ter certeza cê vai ser aloprado, cê me chamou de rei, pelo que eu tô vendo aqui vai dar pra matar o prado. Oh! Tá bom, coloca na sua lista, aí quem sabe outro dia cê me tromba pelas pistas, uma oh! rima ao cubo é a rima do prado, e a rima triplicada que deixou o cante quadrado. Cê tá falando de nada, com nada, meu camarada, cê para, Seu Se só saco minha quadrada é papaparra na tua cara. Oh! Aí, aí, aí, Cacada é pau pelo visto a rimata alta. Cê tem lou numa topeia, mas a ideia é o que te falta. Pelo visto oh! tá ligado que é idiota. Aqui não é o estúdio, não tem dobra. Não, é eu não galera? tenho uma anomatopeia Vou pisar tanto em você que vou virar uma centopeia oh! Cê tá ligado, meu camarada? Não tem dobra Atenção se redobra, senão você vai tomar pancada Se você for uma centopeia, tá suave, se revela Só não deixa nenhum do seu sem pé na minha favela Aí cê pega a que vai acontecer Que tem uns pontos pra amarrar e outros pra morrer Cala a boca, cê para de crime, paga de crime, fala de favela Eu vou te dar uma surra de fivela Porque assim, você,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 No improvisado, pode ser canela, pode ser joelho O final vai ser o seu nariz quebrado Nossa. Você tá ligado, não tem esperança Você é o Silva, você se acha o Spider O amigo da vizinhança Só que eu vou te quebrar e não é na porrada Vou te quebrar na rima Você é o Anderson Silva e eu sou a Desana Eu esquivo e te chamo pra cima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 Tudo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 Agora eu vou dizer aqui na humildade Você mandou eu correr quando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 No que eu faço, a ah, tal tá, sou o prado, sem maldade pelo seu ego só vaidade, cê tá vendado meu parceiro, então vem tranquilo, e não adianta ignorância, porque a ambição foi confundida e você transformou em ganância, fez oh. isso aí, deixar você no topo do mundo, cê só olha pro rei na sua barriga, mas aí respeita vagabundo, oh. que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo, nós eu fazer o bagulho e valer gordinho, o rap é pra todo ah. mundo. Ah. Ah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 Melhor se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado oh, E da tá hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto Depois que você saiu pra rua eu te amassei, você teve um infarto Você tá oh, certo, oh, eu, oh, eu fui esforçado, não tive tipo infarto O coração tá paralisado, petificado, tá trancado a sete chaves Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave Então da tá hora, vai seu corre que a nave vai chegar Mas meu parceiro, sua autoestima, você também tem que saber dosar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 só que não é um mágico de Oz então fica suave porque a vida é meio torta você tá achando que é o Dorothy? Aê, nessa aí que você se fode Tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me locomogo tipo a Dorothy quando eu rimo eu vou pro mundo novo você tá ligado? E o bagulho é muito louco Eu te amassei não foi com muito, foi com pouco uh!